Bora pra análise sem spoilers do filme Minions 2, A Origem de Gru. E esse é o um novo filme distribuído pela Universal Pictures, que estreia agora dia 30 de junho nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva também em todas as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E queria lembrar vocês também de dar like no nos nossos vídeos aqui, vocês curtem o conteúdo do Bulldog Nerd, que isso ajuda demais o canal e vocês podem também ser membros do canal apoiadores e com isso ainda ter acesso a benefícios exclusivos do Bulldog Nerd, incluindo um sorteio mensal exclusivo para membros do canal. E esse aqui é um filme com classificação indicativa, que de idade livre, então tá tranquilo levar a criançada pro cinema. Bom, oh, e o filme aqui, ele faz parte do universo aqui do filme Meu Malvado Favorito, que começou lá em 2010. E esse aqui é o novo filme dos Minions, focado então a história de origem do personagem Gru. É, que desde o início a gente vê ali pequeno ele, né, com uns 12 anos de idade já, desde pequenininho querendo ser um grande vilão ali e dominar o mundo, já mostrando traços de vilania desde criança. E o filme mostra bem rapidamente ali como os Minions e o Gru se conheceram e como eles foram criando essa relação. Mas assim, é tudo muito rápido no filme. É, a gente vê no filme aqui ele participando como se fosse uma entrevista de emprego ali pra fazer parte do sexteto Perverso, que é um grupo ali de vilões extremamente exclusivo que ele quer fazer parte. Né? E de fato a narrativa aqui desse filme, ela é bem levinha assim, ele é um filme com um vilão mas é um vilão que também tem um lado carismático e bonzinho às vezes então o filme ele realmente é bem gostosinho de assistir É, o roteiro vamos dizer assim, que começa com uma ideia, uma linha geral de uma aventura mas ele meio que se perde ali em algum momento, o segundo ato mesmo é um bololô ali de acontecimentos a gente meio que se diverte com o que tá rolando e não se preocupa tanto com a história que a linha principal da história é não é tão forte assim. Né? mínimos por um lado, kung fu para outro, milhares de personagens aleatórios perseguindo. Então assim é realmente uma grande confusão, mas inegavelmente é um filme bem fofinho. É a narrativa ela é bem simples e a gente acaba se divertindo mais com alguns detalhes aqui que são engraçadinhos. Né? E esses detalhes visuais é que deixam um o filme um pouquinho mais rico assim. Então tu vendo essa animação desde a pluma logo no começo assim a pluma da roupa da personagem ela tá ventando ali numa cena de perseguição e de animação então tu vê assim que realmente os detalhes São muito bem feitos E isso é que deixa o filme mais interessante É até umas bobagens assim daquele Olhar ali doce daqueles Minions Tentando conseguir convencer as pessoas A fazer o que eles querem Esse tipo de coisa é muito bem trabalhada aqui pela equipe da Illumination E acho que é isso que dá graça No filme Outro detalhe é a calça branca, boca de sino Do vovô, que assim aquele bumbum achatado Não tem como não achar graça assim. Então esse visual dos personagens As expressões, a animação em si, de cada elemento, ele é muito rico em cena. É, muito isso que move a história, né? Porque a gente acaba em alguns momentos se pegando ali, enquanto a gente tá assistindo, não se divertindo tanto com a história, com o roteiro em si, e mais com esses detalhes visuais que fazem a gente sentir graça de alguns momentos ali, que são realmente bem engraçados. Tudo em cena tem muita vida, assim, mas especialmente a expressão dos personagens, o sorriso, o olhar vilanesco, e tudo mais, eu acho que tudo isso realmente ajuda muito o filme. Eles conseguem mostrar bastante os mini cada um com traços bem diferentes uma personalidade própria, então a gente já reconhece mais ou menos o estilo de cada um nesse aspecto técnico o filme ele é muito bem trabalhado. É que nesse filme a gente vê um mar de cabeções amarelos mas cada um tem um papel diferente no filme inclusive a interação com o Gru é diferente É, e o próprio Gru aqui, ele é um vilão, mas ele é um vilão que ele, tem uma vilania tão bobinha assim, que eu acho que é bem tranquilo pra quem tá em dúvida se pode ou não pode levar as crianças, pode levar as crianças de tudo que é a idade porque realmente ele é bem leve assim de assistir o filme. Talvez uma coisa que tem causado um pouco de estranheza, é que é um filme chamado Minions, mesmo que tem ali a origem de Gru, eu acho que a origem de Gru tinha que estar no meu movado favorito naquela franquia, e aqui ser focado mais nos Minions, mas tudo bem. É, um ponto que eu gostei bastante é a trilha sonora, que eu acho que ela tá bem frenética, combina bastante com o filme, e se eles souberam escolher bem as músicas aqui, produzir músicas pra esse filme, eu acho que é um ponto alto aqui. E nós fomos convidados pra assistir esse filme aqui na versão dublada. E a dublagem ela tá realmente muito boa, ela tá de alto nível, quem faz o Gru aqui é o Leandro Hassum, assim como nos filmes anteriores e a dublagem dele tá muito boa, né? Então esse filme é um filme gostoso de assistir ele tem seus problemas de história, a história realmente não é muito boa, assim não nos prende tanto, mas os detalhes e o capricho em algumas cenas assim alguns detalhes visuais mesmo fazem a gente dar algumas risadas ali no filme então fica a nossa dica aqui pra quem quiser levar a criançada, a família. A nossa nota então pro filme Minions 2, a origem de Gru é 3,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos